Olá, eu me chamo Luana, tenho 37 anos, sou uma parnaibana que mora aqui em Fortaleza desde pequena e hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre a minha trajetória dentro do mundo dos concursos até chegar na, nesse momento que foi a minha aprovação no Ministério Público do Ceará em segundo lugar. Bom, gente, eu comecei nessa trajetória quando eu estava na faculdade, há mais ou menos uns 13 anos atrás, já no finalzinho da faculdade, é, quando uma amiga minha fez o concurso para o IBGE. E eu achei legal a ideia, verdade não conhecer nada sobre o concurso na época, e resolvi fazer a prova também. Né? E aí, nesse período, eu estava estagiando em uma indústria grande aqui de Fortaleza, já com uma previsão para efetivação, né? E aí, quando eu passei no concurso, eu passei mais ou menos em 41º, se eu não me engano, e é, eu fiquei naquela dúvida, né? Assim, o que fazer, né? Se eu entrava logo na empresa privada ou se eu ingressava nesse mundo, né? E aí, conversei com a minha chefe na época, que foi maravilhosa, me deu um suporte muito grande, né? Para a gente ter essa conversa. E daquela conversa, eu saí decidida... É, de que eu não ficaria na empresa, mas que eu não ficaria também no concurso do IBGE. Então, foi lá assinar minha desistência e é, decidi estudar para concurso de psicologia. Já comecei ouvindo, né, assim, o que normalmente a gente escuta, de que, ah, são poucas vagas, né, como é que você vai fazer isso, deixar algo certo, né, mas naquele período... É, eu podia fazer isso, né? Eu ainda não, não, não tinha, não era casada, não tinha filhos, né? Não era responsável pelo meu sustento naquele momento. Então, assim, eu morava é, com minha mãe de criação, a sobrinha dela, a irmã dela e minha avó, né? Assim, um, uma casa de mulheres fortes, <risos> que elas é, me apoiaram, né? E... e a gente conversou e ficou decidido que eu, que eu realmente faria isso. Mas, assim, logo depois que eu, que eu tomei essa decisão, eu engravidei. E aí né, mudou toda a perspectiva, né? Eu tive que realmente me readaptar a tudo. O meu estudo, por exemplo, é, assim era, já, já, já era diferente, né? Eu já sentia o cansaço, assim, né? Da, da gravidez durante os estudos, né, ia pra aula que eu fazia cursinho presencial é, com o barrigão, né, subia as escadas lá pra que tinha umas salinhas de estudo com os livros e às vezes ficava em pé assistindo aula, né? Mas, assim, tinha tomado uma decisão e agora, mais do que nunca, né? Eu precisava realmente colocar é, isso em prática para fazer dar certo. Na época, é, eu comprava aqueles livros de questões comentadas, né? Tinha alguns livros, assim, bem raros, né? Para a psicologia na, na época, mas é, eu estava estudando para o TRE, e que existia, né, essa possibilidade de ter concurso nessa época para o TRE, e aí eu comprei esse material e fazia o cursinho presencial é, nessa parte das, das matérias é, gerais, né? Então eu fui, foi a minha primeira empreitada e que no começo já, assim, me abalou um pouco, porque o concurso não aconteceu, inclusive até hoje, né? E... É, eu não tinha mais um direcionamento. Foi aí que apareceu o concurso da Infraero, e, que é uma empresa pública, né? E a gente e tinha é, cadastro de reserva para psicólogo. Eu não entendia muito sobre como funcionava contratações de cadastro de reserva, né mas eu sabia que era o que eu tinha para... É, para investir naquele momento, né, já que eu tinha, era o que eu tinha decidido fazer e precisava de um norte, né. Então, comecei a estudar a parte da legislação, porque eu já tinha estudado psicologia, né, é, por conta do, do TRS, e assim, não tudo, mas já tinha estudado e estava saindo da faculdade, então estava mais fresquinho na cabeça, né. Então, eu decidi que eu ia estudar mais a parte de legislação e me foquei nisso. E aí, é, quando saiu o resultado, eu tinha ficado em primeiro. E achava que ia começar a trabalhar no dia seguinte. <risos> já estava certíssima né? de que já estava tudo resolvido, né, que eu já ia começar a trabalhar no dia seguinte. E aí liguei para lá, para o RH, e me disseram que não tinha essa possibilidade, porque ah, não existia vaga em aberto no aeroporto de Fortaleza e a psicóloga que estava no aeroporto não tinha pretensões de sair. Então, né, não, não tinha essa possibilidade de, de realmente eu ser chamada. Me acostumei com a ideia, né? E aí foi quando eu fiz a prova, a minha filha tinha um mês de nascida. E aí foi também um momento em que as coisas começaram a mudar na minha rotina familiar. Ah, quando a minha filha completou dois meses, a gente descobriu que ela tinha um hemangioma de laringe. E por conta desse hemangioma, ela precisou fazer uma traqueostomia. E a gente, é, dentro dos entre os dois meses dela e os nove meses, a gente teve muita rotina hospitalar. Então, por exemplo, ela teve uma parada cardiorrespiratória com cinco meses, fez uma cirurgia né, de correção de refluxo, outra de gastrostomia, e a gente ficou direto no hospital dos cinco meses aos nove meses dela. né Então, por conta disso, eu também não tinha como retomar a rotina de cursinho presencial e toda aquela... Aquela mesma rotina que eu, que eu, que eu tive quando eu estava grávida. E aí é, eu decidi que eu ia buscar algo dentro do, do mercado de trabalho. Procurei um trabalho de meio período, porque eu ficava meio período, né, ficaria meio período no trabalho, meio período no hospital, para poder revezar com as pessoas da minha casa. E assim aconteceu. E eu continuava no hospital, eu lia aqueles livros, fazia as questões, né? lia as questões comentadas, mas não era um estudo bem efetivo assim, né, enquanto é, eu, eu trabalhava também, então eu tentei não parar, mas também não era um estudo contínuo mesmo. Então comecei a trabalhar, quando a gente voltou para casa, eu fui para trabalhar numa empresa em horário integral e fiquei trabalhando na empresa privada até o final de 2011, quando foi no final de 2011, a minha prova tinha sido em 2009, né, da Infraero, que foi o mesmo ano que a minha filha nasceu, é, em 2011 eu decidi que eu sairia da, da empresa privada, eu conversei com, com as pessoas de casa, que nessa época nós já éramos menos, né, já tinha perdido a minha mãe de criação e a irmã dela, que já eram mais velhas, e aí a gente fez conta, né? Assim, viu como é que ia ser e a minha filha estava com home care, né? a gente tinha conseguido home care com um plano de saúde, então isso estava sendo um, uma ajuda muito grande porque eu poderia me dedicar a estudar e a gente decidiu que eu sairia então, da empresa privada no final de 2011 para me dedicar novamente aos estudos. Aí, em fevereiro de 2012, eu recebi o telegrama mais feliz da minha vida, né? que foi a minha, minha convocação para Infraero, e trabalhei lá até, 2000, até o final de 2017. É, a gente passou pelo momento de privatização, né? o aeroporto de Fortaleza. Nós tivemos um, um último ano de aeroporto muito difícil, né, onde é, nós tivemos que, que eu e mais uma equipe, é, nós ficamos responsáveis por realocar as pessoas, né, quem iria para outro aeroporto, quem iria para desligamento, incentivado, quem iria para a sessão, coisas nesse sentido. E acabou que eu fui cedida para um outro órgão e fiquei nesse outro órgão até o final de 2018. No final de 2018, eu tive novamente uma conversa em casa, né? Já com outro, um outro perfil familiar, porque a minha filha já não tinha mais home care, porque graças a Deus já tinha tirado a traqueostomia, já estava tirando a gastrostomia, então não tinha mais perfil, né? Para ter as cuidadoras, as técnicas de enfermagem em casa. Então, é, eu percebi também que era um momento em que eu precisava ver como ficaria a minha vida mais para frente, né? afinal de contas, é, eu, eu moro com uma das minhas mães né, de criação e a minha avó, então já são duas pessoas idosas, e que eu precisaria é, pensar em algo que eu me, em que eu me sentisse segura o suficiente para esse meu futuro, né? que eu não saberia como seria. É, que eu não sabia como seria, então eu decidi, conversei com elas, decidi sair do desligamento incentivado para ficar na clínica, porque eu ficaria num horário menor, né? num horário reduzido, para poder me dedicar aos estudos novamente. Já não, dessa vez eu não poderia ficar só estudando, porque eu já tinha os gastos maiores né, por conta da minha filha, mas é, a gente conseguiu ali se organizar para que eu pudesse... É fazer esse meio período né de trabalho e meio período de estudo e foi dessa forma que eu me organizei dentro dessa dessa organização de estudo uhum. Eu estudava quatro horas por dia, segunda, quarta e sexta, e estudava uma hora e meia nas terças e quintas, porque a minha filha faz terapias, né? Porque ela, é, depois desse, desse período do, do, dos hospitais e tudo, ela teve uma recuperação boa, mas ela é, tem epilepsia, tem TDAH, e ela não fala, né? Tem algumas, alguma parte do, um, de transtornos, assim, do neurodesenvolvimento, e ela é, precisa das terapias. Então, além né, de, de estudar e trabalhar, eu precisava acompanhá-la nessas terapias. Então, para me organizar direitinho, ficou definido assim. Que eu estudaria quatro horas, segunda, quarta e sexta, uma hora e meia, terças e quintas. E no sábado e no domingo eu faria minhas revisões em torno de umas três, quatro horas também, por dia. Certo? Foi nesse formato que eu me organizei. E também fiz uma planilha, porque como eu já estava com data é, marcada para a prova do Ministério Público, é, eu fiz uma planilha para distribuir, né, o meu período de estudo. Mas antes disso, antes da prova do Ministério Público, eu não comecei a estudar para psicologia. Na verdade, assim, como eu não posso sair de Fortaleza por conta dessa minha realidade pessoal, eu precisava da minha rede de apoio daqui. É, eu decidi que eu ia estudar para concursos que tivessem em Fortaleza, né? Então, assim, eu comecei a me preparar primeiramente para a área fiscal, porque eu achei que seria uma área mais abrangente, que se tivesse provas, se tivessem provas em outras áreas eu conseguiria ingressar por já estar estudando de forma mais abrangente. Então, fiz a minha primeira prova em 2019, no começo de 2019, para a CGE, e fiquei em 90º 90 lugar. E, para mim, foi uma colocação maravilhosa, porque eu estava retornando aos estudos né? depois de 10 anos, então, é, para mim, aquilo foi uma felicidade grande de saber que eu ia precisava, óbvio, né, assim, me dedicar muito para poder chegar lá nos primeiros, né, porque na psicologia a gente sabe que são os primeiros e que, e agora, né, mesmo não na psicologia, as áreas têm poucas vagas, né, então tinha que me esforçar muito mais. Mas já estava muito satisfeita <risos> com esse resultado, sabendo pelo menos que eu estava no caminho certo, né. E aí também fiz a prova do TJ do Ceará, na prova do TJ eu fiquei na colocação 104, e aí, assim, eu poderia ter ficado triste né assim, por ter tido uma colocação mais baixa, mas quando eu fui, eu fui avaliar, eu decidi que eu queria avaliar o meu desempenho e não a minha colocação. E o meu desempenho é, da prova da CGE para a prova do TJ melhorou muito. né Eu fiz pra, é, a prova da, da CGE, era pelo SEBRASP, é, eu não tinha, eu tinha feito em torno de 70 e poucos por cento, né? E na, na prova do TJ eu cheguei a fazer 87%, né? Isso foi para mim uma vitória muito grande. Então, tipo, eu tinha, é, das 70 eu fiz 61 questões e eu tinha fechado a prova de redação. Da FGV. Então, isso para mim foi um, um ganho muito maior, mesmo no fato de eu né, não chegar nem perto da, da aprovação, né? porque só tinha uma vaga, eu fiz para nível médio, porque não tinha para nível superior é, dentro da minha área, ou, ou aquele administrativo para qualquer área, né? fiz então para técnico judiciário, área administrativa. E aí... É, Usei de novo esse exemplo para dizer que eu estava no caminho certo, que eu continuasse, porque eu estava no caminho certo. E aí eu percebi que é, as notícias estavam correndo aí de que teria prova do Ministério Público, e na, no dia da, da, da, do aulão de véspera aqui, do cursinho que eu fazia presencial, é, a gente teve um sorteio e eu ganhei é, o, o curso online do MP. Né, para técnico para é, técnico ministerial, e aí eu disse, gente, né, olha só né, vamos mais um, né, agora eu vou ter que aprender matérias que eu nunca vi mais ainda mas aí teve uma um, um, um discurso do, PZ, do PGJ, que ele falou que ia ter vaga para analistas, e dentro das vagas de analistas tinham duas vagas para psicologia, e eu não acreditei, porque finalmente eu ia poder estudar para a minha área, porque eu só tinha feito uma prova do CRP e... É do RP11 para fiscal e eu tinha é, tirado o, acho que a colocação 142. Então eu tinha percebido que para psicologia, como eu não tava estudando, eu não não tinha um bom, não ia ter um bom desempenho, né? E aí eu falei, não, agora eu vou me dedicar para psicologia, né? Já que vai ter essa vaga e eu senti, meu Deus, isso foi um sinal, né? Eu ganhei o curso, é, é, não vou usar porque eu não vou fazer para técnico, mas isso é um sinal, né? Usei aquilo dali como alguma coisa para incentivar. E fui buscar o que, é que existia de psicologia, né? Na, na atualidade, né? Porque já eram 10 anos, né? Dez anos tinham se passado. E foi quando eu conheci a Psicologia Nova e comprei o curso do Ministério Público. E a, a nossa interação no WhatsApp, né? Assim, me ajudou bastante a me inteirar do que estava acontecendo, né? Assim, de como eram as coisas agora, né? Do... quase cai aqui. Ah, as coisas agora, os estudos de agora, né? E aí eu disse que, é, que eu ia fazer esse, esse concurso com todas as minhas forças, né? assim, com unhas e dentes aí, né? para poder conseguir essa, essa oportunidade, que eu sei que Psicologia ainda mais numa cidade só, né? eu não poderia tipo, fazer todos os Ministérios Públicos, né? todos os TJs, eu tinha que fazer o daqui, né? então eu realmente me empenhei muito para isso. E foi quando eu fiz aquele esquema de estudo, né, de quatro horas, segunda, quarta, sexta, uma hora e meia, terça e quinta, e as revisões nas, no, nos fins de semana. É, quando a gente fez a prova, a gente teve o resultado até a, a prova, até o recurso da prova discursiva, né, e aí depois disso, pandemia, e aí um ano depois, né, praticamente um ano, Tivemos o nosso resultado final, então foi uma época bem difícil, né, assim, de espera, de incerteza, né, porque não tinha resultado final, não tinha, como é que a gente ia saber, né, se assim, a gente tinha nossas contas ali que a gente fazia, mas nada era certo, né. E aí, nesse período, teve, apareceram mais dois concursos de psicologia que, que eu disse, gente, olha só, o meu momento, né? Meu momento chegou, né? E aí eu fiz a inscrição para a Assembleia Legislativa do Ceará e para o JF, para o hospital que nós temos aqui, para psicólogo psicóloga organizacional. E eu fiz é, a, a prova da Assembleia até hoje não aconteceu, né? E a, a prova do JF aconteceu no final do ano passado. E eu fiz, e foi a minha primeira conquista, né, real, né, até o final, que foi o meu terceiro lugar, né, a gente tinha três, va três vagas, e eu consegui o terceiro lugar, e isso, assim, me fez perceber, né, o quanto eu tinha me... me... É, me reerguido, né, no meio da pandemia, porque quando quando saiu a pandemia, que a gente percebeu que ia paralisar nosso concurso e que a gente teria que estudar, né, com tudo isso acontecendo, com todas essas incertezas, esses medos, né, que a gente tava, eu com as pessoas de risco dentro de casa, né, então eu realmente demorei muito para conseguir começar a estudar para o JF. Foi muito, é, assim, muito desafiador, né. Então ter conseguido voltar a estudar e ter conquistado esse terceiro lugar tem um, um, um significado muito grande, né, para mim. E a gente continuou na espera, né, em relação ao Ministério Público, a Assembleia. Comprei o curso novamente do, do Psicologia Nova e já tinha assistido outros, né, da professora Monique Mistura, como o professor Alisson disse lá na na descrição da foto, né, foram 13, 13 cursos no total, né, e eu já estava familiarizada agora, né, com esse com, com esse mundo novo, né, assim, já estava me sentindo mais, mais segura, então, assim, estava pronta para fazer uma nova prova, né, assim, a prova da Assembleia, e aí de novo, né, a dia mais uma vez, e aí a prova até agora, né, assim, a probabilidade é que aconteça no segundo semestre desse ano, de 2021, mas é, eu realmente né, só tinha que aguardar, então, o resultado do Ministério Público enquanto tentava me desdobrar ali para retomar novamente os estudos que eu tinha é, parado um pouquinho depois da, da, do resultado do JF para descansar um pouco. E aí foi quando a gente soube que ia ser retomado o concurso, né, e a Ave Maria, assim, mais a, a felicidade, né, a ansiedade, a angústia de, ai meu Deus, o que é que vai ser, né, e assim, foi, olha, foi muita emoção, assim, porque a gente, para ter certeza, e o Sebrae ele não coloca colocação, né, a gente que fazia nossas contas para a gente achava que a gente estava na colocação, né, mas é, a gente só iria saber no último dia, né, então foi, foi bem sofrido, mas graças a Deus estamos, né, estamos aqui aqui e aí eu queria dizer para vocês assim nesse momento que eu fico muito feliz de poder colaborar né com assim com o meu depoimento para mostrar um pouquinho, né, que mesmo com a realidade difícil, né, mesmo com a rotina não podendo incluir, né, seis horas, oito horas de estudo, a gente consegue alcançar nosso objetivo com disciplina, né, com com dedicação e acreditando na gente. Acho que esse sentimento assim de alta eficácia, ele é muito importante nesse processo, né. A gente acreditar que a gente consegue, né, que que com o nosso esforço, né, com a nossa fé, que eu também tenho muita fé a gente consegue chegar nesse nesse momento e assim sobre é, quem tá pensando né, em desistir é, eu digo que assista o vídeo da, da Letícia que tirou o primeiro lugar que ela é um exemplo de perseverança né, que bateu aí na trave várias vezes e não desistiu e que quando alcançou, alcançou assim, bonito, né? <risos> tá? Chegou aí no primeiro lugar e vocês vão, vão gostar muito assim, de, de saber da trajetória dela. E eu me coloco à disposição, se vocês quiserem conversar, trocar uma ideia, né? assim, para falar um pouquinho mais, porque eu quis fazer o vídeo um pouco mais curto para não ficar muito cansativo, né? Mas me coloco aí à disposição de vocês, tá bom? Um abraço. Obrigada.